Agora que já sabes como criar folhas de cálculo, vamos começar a identificar alguns conceitos. As folhas de cálculo são grelhas enormes que podem, no limite, não ter limite máximo de colunas e linhas. Vamos então começar por dar nome aos conceitos. Todos os campos que estão identificados com A, B, C, D e D por diante, são as colunas. Todos os campos estão identificados com um número são as linhas. Repara que eu estou a tocar no número, de, no número da linha ou na letra da coluna e com isso consigo ver as linhas e as colunas. Para que isto serve? Para ser fácil de localizar uma célula através das coordenadas linha e coluna. Repara também que ao tocar numa célula, no topo do ecrã aparecem as opções de formatação em baixo aparece a opção introduzir texto ou fórmula onde pode escrever texto e depois tocar aqui no visto para aceitar e onde pode escrever números e tocar no visto para aceitar as fórmulas será outro capítulo tendo texto e números na folha de cálculo Podes, desde já, começar a modificar alguns parâmetros. Podes alterar o tamanho da letra. Podes colocar em negrito, itálico, rasurado e alterar a cor da letra. Podes também definir como é que o conteúdo da célula vai estar. Será à esquerda, ao centro ou à direita. Podes também definir qual será o alinhamento vertical da célula? Se para baixo, no meio ou para cima. Isto nota-se melhor se eu tocar aqui no limite das células e arrastar para aumentar o tamanho da célula. Vou agora alterar para o meio. E já verás como é que fica. Se tivermos um texto que uh, ocupa mais do que uh, o espaço da célula, Podemos clicar na opção moldar o texto, neste caso não se ajusta. Podemos também definir qual será a cor de preenchimento de cada célula. Podemos também definir quais são os limites de uma célula ou de várias células. Eu posso tocar nas várias células, arrastar e aqui escolher. Os seus limites, bem como a cor para os mesmos. Às vezes estamos a trabalhar e precisamos de colocar linhas, então, nesse caso, tocamos na linha onde queremos inserir e escolhemos a opção Inserir Linha. O mesmo se passa para as colunas. Mais opções de formatação. Se tocar no ícone do A, eu consigo aceder às opções que já conheces grito, itálico, sublinhado, azurado, quer para o texto, quer para a célula. Tu podes configurar toda a folha de cálculo com um, tipo, com um estilo de formatação, ou podes alterar célula a célula. Tocando no botão mais, temos as opções de inserir ligações, gráficos e imagens. Mas isso ficará para o outro vídeo.